Você sabe aquela sensação de peito vazio ou de coração apertado que de vez em quando nos acomete? Isso é angústia ou ansiedade? E aquela necessidade que nós sentimos de deixar as coisas todas alinhadas, nos deixa ansiosos ou angustiados? Descubra a diferença entre ansiedade e angústia na próxima edição da revista Bem-Estar. Meu nome é Adriano Brandão e eu sou médico generalista.